Gente, estamos aqui no Aeroporto Internacional de Campo Grande, aonde vamos dar um recadinho para você. Diego Lima, inscrições internacionais. Para onde estamos indo dia 14 de julho, Diego? Diga então, aí. Então, Neno, graças a Deus, saída confirmada. Estamos indo para França e Itália. Vamos visitar Roma, Milão, Paris, um prato cheio. Gente, de 14 a 25 de julho. Vem com a gente, a saída tá garantida. Cola na gente, Neno. Vamos para Roma, vamos para Paris, vamos pra Torre Eiffel. Vamos conhecer a Europa, gente. É isso aí, Neno. Bacana, gente. Informações 92382000. Venha com a gente. Liga, faça o seu orçamento. Mesmo que você não vai, mas faça o seu orçamento. Tá? 92382000. Itália e França, 14 de julho. Abraço. Valeu, Diego. Valeu.